Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Rubora. lá E gente, como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus, tá bom? E o friozinho já tá chegando, né? Então gente, aproveita esse frio e já dá um like, por favor é, Se inscreva no canal também, se você não for inscrito e seja bem-vindo, tá bom? Você que é novo aqui também E falar para vocês que é o seguinte, me siga no Instagram também É... Deixa eu ver essa porta, essa porta é muito estranha. Então, hoje é o tipo, o primeiro vídeo, assim, nesse estilo de estudo, tá bom? Mostrando pra vocês como é que eu estou estudando, beleza? Que eu já fiz minha inscrição do Enem pra esse ano, tá? E eu acho que ainda dá tempo de você fazer isso, se você não fez, tá? E eu fiz minha inscrição, e é isso, né? Eu só vou rir pra não chorar, né? Que tá complicado. Ih, rapaz vocês aqui, do jeito que eu tô fazendo, meu cronograma, tá bom? Assim, ainda estou adaptando, mas eu acho que dá um pouquinho de tempo, então eu estou lendo, dividindo em leitura e vídeo aula tá bom? E, tipo, no final de cada matéria, eu quero fazer umas questões, sabe? Dependendo umas cento e poucas questões, é muita questões, eu sei, mas assim, de cada matéria, pra você dar uma treinada, né? Então, vamos lá. Eu liguei a luz pra vocês verem melhor, tá bom? Primeiro, essas coisas aqui, ó, como eu vou mostrar pra vocês aqui mais pra frente, é que é o material de escola, então ou seja, já estudei. Já li um pouquinho do livro, eu tô lendo esse livro aqui, o Diário de Anne Frank, já tô na metade aqui, ó. Aí, dá um intervalo, eu leio, pra mim não cansar, só estudando, né. Beleza, eu separo meu material aqui de estudo em casa, né, que eu tenho caneta, alguns post it pra tipo, me anotar, né, que eu gosto disso. Meu marca-texto, algumas canetas coloridas em gel também. E o meu principal, o cronograma, gente. Aqui eu já tudo fiz de matemática, só que eu deixei matemática lá do que eu fiquei... Sim, com muita preguiça disso da matemática, porque matemática você tem que ter atenção, né? Bastante atenção. Então é isso. Aí tem um programa de gramática que eu comecei, comecei aqui, ó, na acentuação. Beleza, é Marco Geografia 2, a Geografia 1 um, já concluí. E matemática 2, que eu ainda tenho que fazer ela, né? Eu nem terminei a 1 um aqui, ó. Então é o seguinte, aí eu vou anotando os OK o que eu fiz. Eu tenho a aula ou a leitura, né, vídeo aula leitura. O resumo que eu faço, o exercício que eu ainda não fiz, vou deixar pra fazer no final. Eu preferi assim, tá? <risos> e a revisão. A revisão, ok, né? Porque isso aqui é uma revisão. E... e esse daqui tá os outros que eu imprimi. Não imprimi de todas as matérias. Isso aqui é o Geografia 1, que eu já concluí tudinho, ó. Fiz algumas marcações aqui. E esse cronograma aqui, ó, Instagram tá bem aqui do lado. É do Felipe Araújo, tá bom? Eu vou deixar o canal dele pra vocês aqui na descrição, tá? exemplo dizer que ainda tem matemática 3 ainda que eu imprimi, eu já imprimi isso aqui logo pra não precisar de ficar ainda Mas ainda falta física, química, falta esses negócio tudo aí Está um caderno lindíssimo do governo, vou <risos> para pra vocês, a bolsinha também é do governo, tá? Assim, eu reutilizei, utilizei, né? Então esse é o celular, celular não, né? Caderno Aí aqui eu separei, né? Beleza, aqui eu estudo para o nem vestibular e aqui, ó Estude para alcançar os seus objetivos. Aí a primeira matéria é matemática. Eu já fiz até muitas coisas em matemáticas, ó. Porcentagem, função. Tem uns que é muito feio, né? Mas é que eu gostei até. Aí eu parei aqui, ó. Eu parei na função constante, na, nas funções, né? Aí lá mais pra frente, eu já iniciei aqui, que é português, né? Que é a gramática. Nossa, essa função eu achei tão bonitinha, gente. E, deixa eu ver. E geografia, né? Cadê a geografia? Aqui a geografia Fiz aqui umas coisinhas, umas colagens Isso aqui também ficou legal Isso aqui também ficou legal com os post-its Eu gosto disso, gente Gente, eu vim aqui pra fora porque tá mais claro tá eu vou falar pra vocês direitinho Então o cronograma que eu tô seguindo, a do Felipe Araújo, tá bom? Eu achei esse cronograma mais fácil, tá? Eu não imprimi tudo de uma vez Aí eu tô imprimindo às vezes algumas folhas que eu preciso estudar, né? Porque é esse mês, né? <risos> e eu tô na metade do mês, já mais na metade do mês Meu pai do céu, enfim então, gente, eu vou falar pra vocês que matemática eu deixo pra estudar num dia que eu tô com a cabeça bem boa, porque... aí aí você fala assim, uma vez no ano, tô brincando, gente. É porque, por exemplo, uma vez um dia muito corrido, não dá pra estudar matemática, porque você precisa de mais atenção, exige mais atenção de você, entendeu? Não é só você ler um texto que você vai entender, você vai ter que colocar em prática. Então, por isso que eu deixo matemática, assim, quando tiver mais tempo, antes de espírito, igual hoje, eu vou fazer algumas aulas de matemática, tá bom? Quinto, gente no mínimo assistir três aulas tá bom porque menos que isso para mim eu falar nem dar ó, que precisam é claro não se cobre tanto não se cobre tanto tá faça tudo dentro do seu limite da onde que você consegue tá mas também não como é que eu fico com as palavras também não facilita muito para você não tá bom que você tem que ter disciplina para alcançar os seus objetivos na é verdade é verdade. Então, gente, eu coloquei a câmera aqui, tá? E não ignore que é a geladeira ali. Vou falar pra vocês então. Então eu tô seguindo o cronograma certinho. E hoje eu vou estudar. Eu vou estudar. Acho que eu vou fazer uma de gramática. Uma de gramática e outra de matemática, né? Eu falei pra vocês que tem que colocar matemática em dias, né? E uma de matemática, né, gente? Porque eu tenho que colocar matemática em dias. Vou falar pra vocês. É o seguinte, como eu estudo pelo celular, não tem como eu gravar mostrando pra vocês já estudando, né? Mas é o seguinte, eu vou gravar algumas anotações que eu vou fazer, tá bom? E é isso, eu vou estudar pelo celular, porque por enquanto eu pretendo ter um notebook, sim, se Deus quiser, amém. Mas assim, as condições, né? Não é muito baratinho um notebook. Mas enfim, a gente usa o que tem, né? A gente usa o que tem. Então, lá pra vocês, então, eu vou fazer a de matemática. Deixa eu ver aqui, ó. É, in, ver, inequações do primeiro e segundo grau Então vamos lá <música> Gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá bom? Esse aqui já é outro dia, eu não consegui terminar ontem, tá bom? Vou falar pra vocês que eu tive que sair, aí depois cheguei, aí depois eu fui ler um livro, acredita? Não fui estudar, não fui. Então, pra recompensar de ontem, hoje vamos pegar bem firme, bem puxado mesmo, tá bom? E eu vou começar aqui com a redação, tá? Eu não vou fazer a redação, mas eu vou estudar os princípios da redação e tal, como fazer uma redação, tá? Por... Aqui, ó. Agora eu mostro pra vocês, tá? É a apostila que eu tô usando, tá bom? Então eu vou começar... Eu já até comecei antes, eu já fui marcando algumas coisas mais importantes As palavras que devem usar, os conectivos e tal, etc, etc A então, gente, hoje eu vou estudar mais matemática também tá bom? Eu gostei muito do resuminho que eu fiz ontem Então hoje eu queria terminar aquela folha de matemática inteira, gente Assim, acho que eu consigo, né? E eu também quero estudar gramática também, né? Gramática Eu acho muito legal é sério, gente uhum, sim. Essa postilha eu já tava começando a marcar Ela, tá bom? Ela é da De Enem, tá bom? E essa aqui, ela foi da minha professora Daqui da minha cidade, tá bom? Mas é o seguinte, vocês acham Tipo, no, na internet vocês precisam Pro tópico, tá bom? Tem tudo, então já marquei Muitas coisas, escrevi muitas palavras Diz aqui, por exemplo ó, Frase para utilizar na redação Aí aqui as frases De um silauce eu marquei o artigo 5, por exemplo, que é muito importante, é uma frase do Augusto Cury, uma frase aqui, ó, o povo que lê nunca será um povo escravo. Essa frase eu acho máxima, por isso que eu circulei. Circulei não, coloquei, né? E tem as leis aqui, por exemplo, agora eu vou na parte das leis, né? Porque você tem que ter um bom argumento em uma redação, né? E aqui a matemática para é pra eu terminar. Vocês vão ver, eu vou terminar até o final desse vídeo. Gente, eu já vou concluir esse vídeo, tá bom? É, vou fazer o término dele agora Mas assim, vou passar antes disso né, Vou passar os takes pra vocês E graças a Deus, se Deus quiser Vou ter terminado tudo, tá bom? É porque eu já vou terminar a noite Então vou fazer a finalização do vídeo aqui logo, tá bom? Então, eu tinha me esquecido mais só pra vocês Como eu estou estudando antes de matemática né, Estou <risos> estudando um pouquinho de gramática, beleza e tá? tal Dessa área de português, né? E eu vou indicar um professor pra vocês Que é muito bom, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá, e quiser, tá bom? Um pouquinho de português, que ensina lá as pontuações, tudinho, as palavras, tá bom? Então é isso, era só isso mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, tá bom? Assim eu fiquei meio assim, né? Mas tá bom, gente, tá bom? Então é assim: falar pra vocês, é, sempre esforce ao máximo pra você conseguir o seu objetivo, né? é verdade, é verdade. Então lá pra vocês, já vou concluir. Gente, tchau! beijo na testa! Mua! Fui!